Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal né Sobre é, esse jogo que acabou acontecendo de 0x0 Sobre Flamengo e Atlético Paranaense é, Eu vou falar aqui da habilitagem né da habilitagem. A habilitagem, muito ruim né é, Não optou bem ontem né E olha, eu vou te falar, eu vou te falar, ó, eu vou te falar. Eu vou te falar mesmo. Não podia ter os caras que ele dava falta, né? Mas é isso, né? 0 a 0 Denis O Flamengo tá vivo ainda, tá vivo. Mas a partida ruim ontem depois de falar dos lances, né? Que que aconteceu aí? Mas antes, se inscreve no canal, na boa, ajuda a gente aí. Deixa o teu like, teu like é muito importante Nosso canal ajuda a gente, tá bom? Deixa o teu like, né? O pessoal não tá dando like, né? você ficar ruim, então deixa o like, tá bom? É, ativa a notificação pra você não perder nada E também compartilha pra galera Compartilha pra um dos seus pessoal aí os seus amigos aí, tá bom? E compartilha aí, tá bom? Então vamos pro vídeo Tá perdendo gols, tá muito ruim Realmente, ele tem perdido alguns gols Que ele não costuma perder Ontem ele isolou uma Mas as outras duas, o, Ozinho, pra mim Teve o um zagueiro lá e o um travessão, né rapaz? Não, eu concordo com você Ele não tá jogando mal não E eu até tô gostando da, da é, Competitividade dele Sem a bola Participação A entrega dele Pra, o, pra dar certo o sistema de jogar junto com o Pedro, então assim, eu até elogio o Gabigol, que às vezes é um pouco individualista, pelo contrário, nesse momento ele está sendo muito útil para o sistema tático, importante, muita movimentação, criando situações para o Pedro ter a chance de fazer o gol, e isso para mim é fundamental, é, é muito aí para o um torcedor, para o pessoal que gosta de estatística, né, ah, do, só o gol. Só o, o gol é, o, é a parte fundamental do jogo. Mas para ele ser construído, precisa a participação de muita gente. O Gabigol tá participando. Tá sendo fundamental. Ontem, eu acho que assim, o gol que o Kelvin tira, ele fez o que tinha que fazer. Nos outros lances, eu discordo um pouco de você. Porque a bola bate na trave, porque ele bate muito... A bola sobe muito. Ele, ele não tem uma precisão para baixar essa bola. Então é um gol que pega na trás, mas ele perde e aquele que ele chega, que ele prefere usar a perna esquerda né, anteriormente ele tinha tentado bater com a direita, não é a forte dele chuta um pouco do chão, até reclama do gramado, e na outra ele vai com a canhotinha que não funciona mas assim, ele tá ali, tá presente tá buscando, tem personalidade tá querendo é, chances estão aparecendo, agora acontece ontem, não foi só ele né, o Arrascaeta perdeu o gol, o Pedro perdeu o gol Assim, eu contei rapidamente aqui, vendo os melhores momentos, sete chances claríssimas de gol, sem contar o pênalti que já foi falado aí, que para todo mundo foi pênalti. Então, assim, um time do potencial do Flamengo que domina o jogo, que tem uma superioridade enorme num jogo tão decisivo, né, o Atlético Paranense tem que mudar muito a sua postura para buscar uma classificação. Jogando em casa agora não vai. O Filipão tá certíssimo, eu concordo com o Pascoal, usou uma estratégia, deu certo. Mas eu concordo mais com o Mauro Naves. Muito pela falta de, de capacidade do ataque do Flamengo fazer os gols. Porque as chances aconteceram. Não foi o sistema de jogo, não foi a retranca. Porque um time que está numa retranca tem no mínimo sete chances claras para o adversário. Não funcionou. É, contou com a ineficiência do outro Uau. time na hora da finalização. E o atleta tem que mudar muito para buscar a classificação, vai ter a sua torcida, vai ter o seu estádio, mas o Flamengo não sente isso, os jogadores são cascudos. Então o jogo tá muito igual, tá muito parelho, e se o Atlético não melhorar essa parte ofensiva, vai ser difícil segurar o Flamengo. Nesse momento, vendo o jogo de ontem, é um outro jogo, né? Mas como a gente analisa o momento, o Flamengo continua favorito para mim. Ah, eu concordo. Eu concordo. Tá ali o resultado faz o um furacão sobre o favoritismo, pelo que eu vi ontem, não. Pelo que eu vi ontem, não. Se o Flamengo jogar, talvez o Flamengo não vá jogar dessa forma, lá, não consiga essa, essa volúpia toda, mas se o Flamengo jogar, sei lá, 70% do que jogou ontem, 60% do que jogou ontem, ainda é favorito contra o Atlético. O que vocês acham? Eu acho que, que o coisa time coisa. do Flamengo fez um bom jogo. Se tivesse que sair no um vencedor, seria o Flamengo. E que o Flamengo tem capacidade, tem time, para chegar na Arena da Baixada e, e tirar a vitória. Só que não vai ser esse mamãozinho com açúcar, ah, essa mangaba. É outra aí. característica. É, aí é outra coisa. Mas eu, eu, eu, a gente conhece um pouquinho do Filipão. Ele não vai abrir mão dos três zagueiros contra o Flamengo. Ele não vai abrir mão dos volantes. Ele não vai abrir mão de ter uma marcação individual no Arrascaeta. Ele não vai deixar a bola sair do meio campo com qualidade para chegar na frente, porque essa bola que chega na frente é esse espaço aí que, que foi dado pelo Atlético Paranaense, isso vai ser cobrado depois dos jogadores, porque não, jogando com cinco zagueiros e com três volantes, você não pode dar espaço para o cara finalizar de fora da área. Né? Ele não pode ter tanta situação. E o Flamengo não pode criar tantos contra-ataques como criou ontem contra o Atlético Paranaense. O Atlético errava na transição do meio para frente porque não tinha ninguém posicionado de maneira correta no ataque. Faltavam os jogadores para receber a bola com o perfil ofensivo ou com o perfil de velocidade que era necessário para o jogo. Então, eu acho que isso vai mudar. O Canóbio. Tem condição, o Canobi é um jogador que, que, que, que tem possibilidade de criar essas jogadas de velocidade, pode ser que ele entre nessa partida, mas eu não acho que o Filipão vai mudar muita coisa, não. Vai mudar, não. Até porque se empatar 0x0 0, vai para os pênaltis, não né, meu senhor? É. é. Ah, olha que notícia que está chegando aqui. Tem notícia? Olha a notícia que está chegando aqui. Diga lá. CBF decide afastar árbitros Sim. de Flamengo e Atlético. É, mano. Luiz Flávio de Oliveira e o VAR. Sim. O Wagner Hewey ah, foram incluídos um no programa de assistência ao desempenho do árbitro, o Pada. É? Posso uh. fazer só um comentário? Bovino? Sem usar nenhuma palavra. Ah, vai. Hum... <risos> Zou, William. Ah, fora, hein? A questão do... Eu já vou falar sobre isso aí. Sim, mas senhora. a questão do jogo, porque se bem... O Flamengo tem, sido, tem, tem tido vantagem lá na arena, tem ganho os jogos lá na arena. O Atlético Paranaense tem ganho os jogos no Maracanã. Ganhou, acho que era o Mancini, acho que era o treinador. Depois ganhou com o Barbieri, também como treinador. E ganhou bem no Maracanã do próprio Flamengo. Em 19 para cá, o Flamengo o, o, teve aquela, aquela partida da, com a chegada do Jorge Jesus. Jorge Jesus, logo isso. Logo de cara, o Zinho vai se lembrar desse jogo. É, o, o, desclassificou o Flamengo. Justamente. Né? No, no, no, e depois teve a desse. Mas o Flamengo também desclassificou o Atlético, o Atlético Paranaense. Não, Vamos classificou por. o Atlético Paranaense. Não, o, o, o Atlético Paranaense desclassificou o Flamengo em 19, Jorge mas depois Jesus. O, o Flamengo desclassificou Sim. o Atlético Paranaense. Em Está é, tá, chumbo então, trocado. Mas cada um Sim. na casa do adversário. Isso. Isso. Então deve ter tá dado uma pilha muito grande nos jogadores, porque estava todo mundo nervoso. Davi Luiz não tem fama de ser um cara, um cara duro, um cara que está tentando recuperar o seu espaço aqui no Brasil. Tem a questão da representatividade, tanto ele como o Fernandinho, o Felipe Luiz, são jogadores que vêm da Europa, vieram com o nome, o juiz respeita, tanto que não deu cartão para o Fernandinho naquela jogada, se fosse outro talvez tivesse dado cartão. Arrascaeta, melhor jogador do futebol brasileiro hoje, um dos melhores meias, é, talvez entre os três melhores aí, teria que ter sido expulso, foi respeitado também a questão da representatividade. Agora, o Filipão... Ele chama o Abner num determinado momento e ele fala para o Abner e pro Kelvin. Não foi isso que nós combinamos. Uhum. Três zagueiros era para vocês pegarem lá em cima. O jogador não se sentiu confortável para fazer isso, porque não jogou Canóbio, Pablo estava fora. Agora, lá no jogo da baixada, ele vai ter o seu torcedor e, com certeza, ele vai empurrar o time 17, um tem pouquinho tempo pra mais para frente. E ele só atacou, concordo que o Flamengo era para ter ganho o jogo bem... Mas ele só atacou quando o João Gomes saiu. E nós vamos falar de Atlético goianiense e Corinthians. Uhum. Foi mais ou menos parecida a estratégia hum. que o Filipão utilizou, com a que o Jorginho utilizou, falando-se das beiradas. Sim. Você chamou a atenção no lance que eu comentei ontem com ele, esse do Davi Luiz. Eu não entendi essa explosão de ira dele. Então, aí, galera? Esse foi o vídeo do canal, né? É, a gente vai falar um negócio aqui sobre a abertura, né? Muito ruim, péssima demais. Não actú bem, né? É, e olha, eu já tô até aqui com raiva sobre essa abertura aqui. Uma abertura muito ruim, mesmo. Muito ruim. Os comentaristas debatendo sobre esse assunto, mas olha, cara do céu, por que que manda? Um hábito desse é tá o jogo né? é, é quarta de final de Copa do Brasil, meu amigo É quarta de final de Copa do Brasil Você não tem que dar ne aquele negócio Ah, se três que é faltinha Luiz Faltinha Gente, o que é faltinha Os outros, da C Os outros hábitos da CBF São faltinhas são pautinhas Mas antes, vamos para pro, os lances Primeiro, né? Teve no primeiro tempo O Gabigol chuta o Fernandinho O que, que ele faz? O né, que, que ele faz? Ele dá só amarelo Gente, lá na Europa Lá na Europa, já falei isso aqui já, gente Já falei muito isso aqui no canal Lá na Europa Lá na Europa esse Darinho vermelho expulsão direta não precisa de vá não precisa falando sobre aquele lance Fernandinho e Felipe Luiz Fernandinho dá um, uma cotovelada na, na cara, na cara do, do Felipe Luiz o árbitro só dá amarelo o Abito dá amarelo né? não, não esquece, se não me engano ele não dá falta, mas acho que ele dá sim a falta Gente, é o lance para revisão, né? E era isso. Segundo tempo, puxão, puxão, puxão do Vidal Pereira. Fernandinho, puxa, puxa, Vidal Pereira, eu apto, não dá nada. Ele conversa com o Vá, mas ele não dá nada. Ele não dá nada, nada mesmo, nada. Por que um hábito desse vai pintar umas portas de final de Copa do Brasil? Já falando só, já falando. Continuando vai, continuando, Continuando aqui. Vamos falar aqui. Mas, olha só. Olha só, olha aí. Naquele lance do Léo Pereira, Fernandinho, o, Fena, o, o, o Léo Pereira quase fica sem camisa, gente. Quase fica sem camisa. Olha aí, ele puxou assim, ó, puxou. Gente, puxar é pênalti. Olha, eles lá na Europa, eles marcaram esse pênalti. Marcarinho, marcarinho, né? Marcarinho, poxa. Marcarinho porque não marcaram ontem. Porque não marcaram ontem, gente. Porque a incompetência é grande. A incompetência é grande por cima desse ato. né? Já falando, continuando. O, no, no, na, na reta final do segundo tempo Rascaeta dá um carrinho Ele pega aqui na culta ovelada O Rascaeta Pega na culta ovelada do, do jogador Da Veste Paranaense Entendeu? O que ele dá? Só amarelo Era pra expulsão aquele lance Entendeu? Era pra expulsão Você entende de futebol? Eu entendo Mas na minha opinião era pra vermelho Era pra vermelho os comentários... Porque quando pega na... Na cotovela... Na, quando pega no tornozelo... Quando pega no tornozelo... Gente, é vermelho, gente. É vermelho. Entendeu? E ele só deu... Ah, só deu amarelo. De graça. Só deu amarelo. Toma o um cartão amarelo de graça. Entendeu? Gente... As, os hábitos hoje na Copa do Brasil estão piores do que os hábitos que apitam estão piores que os hábitos apitam mal porque gente ano passado ano passado eu não não quero lembrar aquele ano passado mas aquele ano passado só prejudicava o Flamengo o Flamengo vai quando o Atlético perdia jogo né prejudicava o Flamengo entendeu Sacanagem estão falando pelo Flamengo. Sacanagem, porque olha esse apto aí, ele é um muito, ele tem que tirar vergonha na cara dele e aptar jogo. Sabe que que Copa do Brasil tem que se adaptar bem, entendeu? Aí o apto não entende de futebol, não entende das regras, não entende de nada, gente. Não entende, não entende das regras, das regras. Gente, não entende. Um árbitro que não entende da cega não vai apitar nada, gente. Ele não apita. Não é isso? Aí o Flamengo é prejudicado. É prejudicado por quê? O Atlético Paranaense também foi prejudicado também. Né? Os dois sim foram prejudicados. Isso. Olha só a situação que é o Mercedes Flamengo com dois pulsos. Já e rascava. Ia ficar fora. Ia ficar fora do jogo, da volta. Ficar fora mesmo. Porque, gente, é, é, é impressionante o que a gente está vendo aqui no futebol hoje. Hoje mesmo. que a gente está vendo no futebol hoje. É uma situação complicada que a gente está vendo no futebol. hábito que apita mal. Árbitro que apita bem. Às vezes bem ou às vezes mal. Gente, é isso. É isso. A vitória horrível. Não apitou bem. Se liga. Se liga. Se liga. Tá bom demais estudar, né? Estudar as regras do futebol. Porque eu tô vendo que esse zap não entende, cara. Não entende regra nenhuma. Aí qualquer coisa, qualquer coisa, empurrãozinho, é falta, cara. Os caras, os caras caem. Forma natural, gente. Forma natural. Os caras parecem que nem tão caindo. Ele vai se jogar, gente. Vai se jogar. Como é que pôr um negócio desse? Sacanagem, um negócio desse, gente. Fala sério. E é isso. É, é, se inscreve no canal, tá bom? Ajuda a gente. Deixa o seu like e ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Você vai receber vídeos novos aqui no canal. E... Também compartilha para a galera, é muito importante. Valeu, fui!